moro na cidade há 30 anos menos de outras de outra localidade e aqui eu fui há uns seis anos atrás eu fui convidado me manifestei também vontade também de ser um ministro da Eucaristia a partir do momento em que o Frei Aldir ficou sabendo me deu apoio me... E no momento que a primeira oportunidade já foi instituído ministro da Eucaristia e assim já no primeiro dia, depois da, da instituição de ministro, o Frei Aldir ia viajar e disse assim, João, toma aqui os folhetos e vai fazer uma celebração para mim. E graças a Deus eu estou conseguindo fazer esse trabalho. Me agradeço a Deus por ter essa oportunidade. E quando nós, a comunidade precisa aqui, que eu sou da comunidade São Simão, e faço parte de toda em toda a paróquia Sagrado Coração de Jesus, Na, como ministro eu faço celebração da palavra e encomendações, né? encomendações de celebração das exéquias. Então quando preciso, em qualquer, nas outras, até em outra comunidade, em outras paróquias já fui chamado e graças a Deus eu pude fazer esse trabalho, porque a nossa paróquia aqui acontece que nós somos Poucos ministros. Sou eu o, mais, o caçula dos ministros, né? Então, quando a gente precisa, de quando a, as outras comunidades estão precisando, eles nos chamam e a gente faz um trabalho conjunto. As ministras da, das outras comunidades precisam, a gente trabalha junto, faz um grupo bom para poder servir bem a, a paróquia, servir bem como ministro. E temos essa liberdade de, de usar... A bondade dos freios, a amizade deles, a, a compreensão deles, até porque, porque ele agora está agora sendo formado novos ministros. Tá sendo estão dando formação para os ministros novos. Então, logo mais nós vamos ter uma, um número maior de ministros. Por enquanto, nós estamos aqui. Eu, mais quatro senhoras. Então, somos cinco. Então logo a gente será mais ministros formados. E aí nós podemos olhar. E com esse trabalho que nós estamos fazendo, nós também prestamos serviço como terço, da, terço dos homens, missa dos homens, todo preparado pelos homens. E trabalhamos na, na, na, toda, todo o trabalho da, da paróquia.